Espero que ninguém tenha tocado nelas por engano. Uh -uh. Lista de desejos para o ano que vem. Bom, se a parada é recomeçar, eu quero que Ladybug e Cat Noir recuperem seus miraculous. Você é que manda. <risos> e que os detetives façam uma contagem regressiva para Brisa aprontar mais mais uma e deixa comigo meus desejos não sei se eu realizo mas o viradão miraculoso da primeira a quarta temporada e o um viradão no prédio azul eu sei que vem Uau, que incrível. sábado de 11 da manhã às duas da manhã e domingo de 7 da manhã às 8 da noite Prepara pipoca! O que é aventura? Aventura? Várias! Isso não é incrível? Cine Globo, todo sábado, sete da manhã e duas da tarde!